Essa mulher tem medo de mostrar o rosto. Ela passou boa parte da vida presa num sítio. Era vítima de trabalho análogo ao escravo. Hoje carrega cicatrizes e traumas do que viveu. Batia na gente, porque nós assim de tudo. De cano, tudo de chicote, entendeu? Mas era assim uma pessoa. Eu com meu irmão era um cachorro, tá? Hein? É por isso que eu, assim como fala, eu tenho trauma ainda deles, tem. Ontem eu quase, assim, eu vejo eles, parece que na minha frente, no meu ouvido eles falando, tem. O Wellington é outra vítima do trabalho análogo ao escravo. Depois de denúncias, ele também foi resgatado. Só fui saber logo depois que já o Ministério do Trabalho já tinha ido lá e fui caiu a ficha, né, mas... Eu não sabia, não estava tendo a menor ideia, Para mim era um trabalho normal, só estava lá para ganhar meu dinheiro. Mas hoje eles vivem uma nova realidade. 39 trabalhadores, alguns vítimas, outros em situação de vulnerabilidade ao trabalho análogo à escravo em Mato Grosso, fizeram cursos profissionalizantes de culinária e operador de máquinas, eles receberam certificados e agora tem novas esperanças de conseguirem um trabalho digno. E as pessoas em vulnerabilidade social, que estão à margem do emprego, né, da cidadania. E o Senac vem junto desde 2007 já atuando nessa parceria com vários cursos na área de gastronomia, né, cozinha trivial, onde a gente ensina essas pessoas a fazerem é, produtos é, como salgados, pães, comidas mesmo, né? alimentos, para uma comercialização rápida. É uma ação que, que integra diversos é, setores da sociedade visando atacar uma questão social que, que aflige bastante ainda nos dias de hoje, que é a questão do trabalho escravo. Então, assim, é, hoje nós concluímos as duas últimas turmas de 2019 e esperamos que no ano que vem essa parceria com as demais instituições continue para que o projeto continue tendo êxito. Os cursos foram oferecidos de graça pelo projeto Ação Integrada. O treinamento foi viabilizado com a destinação de R$ 113 mil reais do Comitê Interinstitucional Gestor de Ações Afirmativas, formado pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ordem dos Advogados do Brasil. A principal participação tanto do Ministério Público do Trabalho e nessa primeira turma, nessa última turma agora o TRT também, é que são com, com relação a destinações de verbas mesmo advindas muitas vezes de termos de ajuste de conduta. De ações é, coletivas e dando moral coletivo também. Com destinações para custear mesmo o projeto que envolve um valor alto.